Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia e estamos todos muito felizes né, iniciando essa novidade aqui na Onda Solidária né? Esse, esse uh, calendário de lives que toda semana a gente vai ter, cada semana com um tema diferente, com um convidado diferente E eu acho que para essa primeira live inaugural não poderia ser diferente se não com é, o Ricardo Calçado, fundador, diretor da Onda Solidária, falando um pouquinho com a gente sobre sonhos, sobre os sonhos dele, sobre os sonhos de tanta gente que a Onda Solidária vem ajudando a realizar ao longo desses tempos. Né? É, sejam bem-vindos à nossa live. Eu espero que todos gostem e aproveitem muito, interajam com a gente, né? vão mandando sugestões, perguntas e a gente já vai iniciar em instantes com a participação do Ricardo assim que ele chegar aqui Tudo bem com vocês, pessoal? Bastante animado para nossa conversa e as nossas próximas lives, né? Esse conjunto de lives, né? Esse, essa novidade começa agora O Ricardo deve estar chegando aqui Bastante gente já, orgulhoso e muito feliz Com todos aqui a gente vai iniciar com uma pergunta que veio direto do Instagram Algumas pessoas mandaram perguntas também no WhatsApp, né? A gente deixou aberto para aceitar perguntas já antes da live E vocês vão poder mandar também ao longo, ao decorrer da live aí Vamos lá Já tá vindo Aí tudo bem, Ricardo? Boa, Boa tarde. tarde. Solidários a todos presentes nessa nossa live, primeira live da onda. Então, Ricardo, bem-vindo, né? E obrigado pela participação. Como eu disse, acho que não poderia ser diferente, né? Começar com o pé direito e falando sobre sonhos, sobre a onda solidária e sobre soluções também, de certo modo, né? De sustentabilidade e para o futuro e para o presente. Então a gente começa te perguntando sobre sonho, o seu sonho, que acabou gerando isso tudo que a gente tem hoje, né? A Onda Solidária como um todo, que tanto faz bem a tanta gente, e tanta gente tem orgulho de fazer parte. Então a gente recebeu essa pergunta pelo Instagram e já começa com ela, sobre como conheceu, começou o seu sonho, né? Qual foi a origem disso tudo? Vontade. Primeiro, pessoal, é uma honra, eu fico muito feliz em estar compartilhando com vocês é, Nesse momento muito especial que a gente está vivendo Então, primeiramente, passar nosso carinho, solidariedade a todos, todas as famílias Nesse momento desafiador Essa live, né, é o que a Onda está buscando fazer É para passar muita esperança, oportunidades Formas de transformar esse momento de desafios em algo positivo para o futuro da humanidade. Então, vai ser muito interessante, bonito, compartilhar com vocês o sonho. Foi um sonho que eu tive há algum tempinho atrás, né? Já faz um tempo, eu tinha quatro anos de idade e eu me vi velhinho, velhinho, rodeado de crianças, de jovens, é com muita natureza, muitas áreas de lazer, hospitais, e era um espaço de muita paz, de muita harmonia. Eu me lembro que na minha infância eu entrava, saía, voltava nesse sonho. Era algo muito especial. E esse sonho teve uma conexão com a realidade. Quando quando eu tinha 5, 6 anos de idade, minha mãe foi comprar uh, um jantar, um lanche, ali no Flamengo, no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. E quando ela voltou para casa, ela trouxe um amigo, um amiguinho chamado Mumuquinha, que era uma criança de rua. E dali, daquele momento, foi muito. Foi uma conexão de observar e sentir aquele sonho de um mundo melhor com a realidade. Onde a gente vive, hoje em dia, em 2020 ainda, com crianças de rua, crianças sem família, crianças sem direito e acesso à escola, não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu, eu fico honrado assim de, de estar conversando com vocês aqui porque é um sonho coletivo, aonde iniciou dessa sementinha, mas que hoje a gente tem várias pessoas que participam, fazem a diferença e colaboram para que esse sonho se torne cada vez mais realidade. E eu estou muito grato aqui de estar com você, Marco, Marco, porque você é uma das crianças e jovens né, que, alguns anos atrás, entrou nessa onda do bem e que hoje já viajou o mundo, né, podemos dizer, é, fala fluente inglês e tá aqui junto com a gente, né, participando, fazendo essa, essa moderando essa entrevista, né, do primeiro live que a gente vai estar tá oferecendo para todos. Eu fico muito feliz, muitíssimo mesmo, tanto por ter sido, né, beneficiado e abraçado por essa onda e de estar tá falando aqui também com, com você e com tanta gente que está acompanhando já a gente, né, é um time muito grande e bonito de, de gente do bem, né? E que está conectado. Que eu acho que de uma certa maneira até como uma família solidária, né? Muito obrigado. Ricardo. É, então você disse que surgiu, né? A partir desse sonho. É, é lindíssima essa história e também do contato com o moquinha, né? Tá aqui Sim. nas nossas camisas. É, depois mais para frente. Um, quando você foi crescendo também, quais foram as primeiras ações da Onda Solidária que, que deu o pontapé inicial assim, para a organização? Então, a gente conversa muito com os jovens sobre o sonho, sobre a forma de pegar o sonho que está no coração, na essência, e transformar em realidade, botar na prática. É, eu tive a oportunidade de ir para Inglaterra com 16 anos de idade, né? e fiz faculdade lá, enquanto eu estava fazendo a faculdade, Tá? Eu estava com vários questionamentos. Na verdade, os questionamento veio desde a época que eu encontrei uma muquinha. É... E aí vem sempre aquela... aquelas ideias, né? O que, que eu posso fazer? Eu poderia fazer x, y, z. Mas a nossa sociedade, o nosso mundo, infelizmente desencoraja que os nossos jovens, crianças, empreendam sonhos, especialmente sonhos positivos. O que mais me dá esperança é conversar com crianças e jovens e sentir que o sonho dessas crianças e jovens, eu, eu diria 100%, para ser muito sincero, são sonhos que visam o bem da humanidade, o bem do próximo. Então, por que não estimular esses sonhos das nossas crianças e jovens? Então, foi um momento que eu estava na faculdade, com várias é, situações para me botar para baixo, para me levar para um caminho de drogas, de bebida, um caminho de... que eu não acho que é saudável, e todos nós sabemos que não, não são saudáveis, que me deu um clique de fazer algo, de sair da cadeira e realmente buscar fazer algo. Fui para a biblioteca na faculdade na Inglaterra né? e comecei a pesquisar. É... A inspiração naquele momento, no ano 2000, veio após assistir um programa na BBC sobre enchentes em Moçambique. E veio aquele impulso de fazer algo. Ao invés de ficar calado, quieto e com aquele sentimento de impotência, de que não daria para fazer nada, eu comecei a instigar e buscar o que fazer. E daí eu falo muito com jovens, nem né? falo com vocês que estão participando da live, é a gente se colocar à disposição, a gente se colocar ao servir. Ao fazer isso, as portas se abrem, se abriram. E aí, meses depois, eu estava na Inglaterra, com é, um o sonho de desenvolver algo para aquelas crianças e jovens de Moçambique, na África, e as oportunidades vieram. No caso, né naquele momento, tive um convite para treinar crianças e jovens na Inglaterra, né futebol, e eles foram os primeiros voluntários da Onda Solidária, a Children's Aid na Inglaterra. Meses depois, a BBC estava no nosso treino filmando né o, o trabalho que a gente iniciava, e meses adiante, a gente estava na África fazendo essa ação solidária. Ao voltar da África, tinha um exército de solidários. Pessoas do Brasil, da Inglaterra, da Espanha, do Japão, do mundo inteiro, querendo colaborar. E assim nasceu a nossa querida onda do bem, nossa onda solidária. Felizmente, muito bom. É... E aí, quando então vocês voltaram para o Brasil né, e a onda veio um pouquinho mais para o Brasil mesmo, né, para trabalhar com os jovens as crianças do Brasil, vocês iniciaram pela onda esportiva e pela transformação também no Rio, certo? E depois teve a concretização da Vila dos Sonhos, né? Então, eu queria saber como é que foi esse caminho, esse processo para encontrar o lugar certo para colocar esse sonho seu de criança e de adulto também, né? Em, em, em realidade, né? Isso. O que foi muito bonito nessa caminhada, e a caminhada continua, né, graças a Deus, foi que esse sonho é um sonho de várias pessoas, né, o sonho de transformar um mundo melhor, de forma prática, de forma carinhosa, harmoniosa, com muito amor. E a gente foi unindo. Essa família solidária, né, que a gente tem tanto amor e carinho, ela foi se unindo. Pessoas com os mesmos ideais, sentimentos, foram se conectando, é, antes dos projetos que você falou, né, querido Marcos, é, veio o primeiro, primeiro momento. Vamos escutar. Vamos escutar as crianças e jovens do nosso Brasil. Porque voltando da África, veio muito aquela questão do rumoquinha, das nossas crianças de rua abandonadas, crianças com poucas oportunidades, com, poucos, com pouco acesso né, a sonhos. E, e, e assim, o primeiro passo foi, vamos escutar essas crianças. Então a gente viajou do norte a sul do Brasil, literalmente, no interior do Pará, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, abrigos, creches, escolas públicas particulares, conversar com crianças e com jovens. E ao escutar, a gente teve muito forte essa mensagem da oportunidade as nossas crianças e jovens precisam de oportunidades para atingirem os seus sonhos. Então, a nossa missão continuou cada vez mais forte com a questão realmente de buscar oferecer oportunidades a crianças e jovens para que esses sonhos tão bonitos se tornem realidade. E foi assim que a gente foi construindo a nossa onda do bem. E aí, após fazer vários trabalhos, desde a ajuda é, de, de fazer trabalho comunitário é, montando bibliotecas, brinquedotecas, espaços de esporte, de lazer, é, pontualmente com campanhas, até desenvolver metodologias. E aí veio a onda esportiva, a transformação, a Vila dos Sonhos, né? Então, os projetos foram crescendo, foram evoluindo. A Vila dos Sonhos, né, que abrange todas essas uh, campanhas, atividades, projetos, ela vem de um sonho, literalmente, de um mundo melhor, mais sustentável. Onde a gente possa sentir a conexão do ser humano com a natureza. E esse sonho, quando eu tinha quatro anos atrás, que é um sonho de todos nós hoje, né? Ele mostra que é cada vez mais real, mais presente e mais necessário. Não é um sonho só do futuro, mas um sonho atual. Quando a gente observa, vou falar um pouquinho do Rio de Janeiro que no começo do ano, né, final do ano passado, nós estávamos tomando, estávamos sem água aqui na cidade do Rio, né? a sedai parou de abastecer, o cheiro da água que a gente de forma fake achava que era limpa é, começou a sentir que a gente estava numa uma bolha, né, numa fake sociedade, sociedade fake entra a questão do, do coronavírus que a gente fica ila, é, isolado de todos, né, ilhados e aí a gente começa a refletir sobre a vida, sobre o mundo, né, sobre as práticas que a gente tem que exercer. Então, eu vejo a Vila dos Sonhos como um oásis nesse mundo. E um oásis não só para ser algo utópico, mas algo para a gente cuidar, praticar, a gente valorizar de onde vem a água, nossas nascentes, nossos frutos, nossas, nossos alimentos, né, e trabalhar isso em harmonia com a natureza e com o ser humano. Então, eu acredito muito nesse sonho, e vem muito a, a fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês é, essa necessidade essa reflexão é o momento da gente refletir e não só refletir mas mudar os nossos hábitos mudar a nossa forma de ser a nossa forma de acolher a gente vem falando há muito tempo como o mundo tem sido estava num, num estado insustentável né numa UTI e o, o, o coronavírus o covid entra nessa nesse contexto global para a gente acordar e essa mudança passa principalmente pela nossa forma de ser solidário uns com os outros então os projetos da onda né respondendo a pergunta visam muito isso a conexão que estava está se perdendo em, entre nós seres humanos vamos ver isso e eu vejo dessa forma como a gente falou no comecinho da Live para de forma positiva a gente vê essa situação calamitosa como uma situação de oportunidade para a humanidade galgar novos passos, novos rumos. Com certeza. É, então, é, é isso mesmo. É, super concordo, acho que todo mundo concorda. né? E veio toda essa situação global, né? de certo modo, para mostrar o quanto a gente está insustentável. Né? E muita coisa que a gente vem fazendo enquanto sociedade, né? mas que ao mesmo tempo vem para mostrar, eu acho, que muitas ações positivas, né? muitas hum. organizações positivas como a Onda Solidária, que tem várias soluções para várias questões né, do, do mundo de hoje. É muito interessante isso, né? É, já são questões do presente, não, não é algo que vai vir do futuro. Então, você pode contar um pouco mais sobre como, por exemplo, as soluções que já estão implantadas na Vila dos Sonhos, nos programas da Onda Solidária, poderiam colaborar para é, ser uma solução também, soluções, né? e um exemplo, né, de certo é, modo. A gente estava com o carinhamento totalmente... Tá. Travou um cadinho aqui, mas acho que agora está legal. Tá travando, né? É, vamos ver se normaliza qualquer coisa, Ricardo, se estiver me ouvindo. E talvez ajude a sair e entrar de novo. Não sei se. Isso. Então vamos aguardar, deve voltar ao normal. Já já. Muito bacana a interação de vocês. Vamos retornar com o Ricardo agora. Aguardando, ele já está vindo. Espero que agora... Voltou. Aí, voltou. Aí, volta. Maravilha. Logo quando a gente falava das adaptações ou readaptações, né? Então, começou um ano muito entusiasmado, com muitos desafios positivos... A gente esteve na África, em Uganda, em Lira, na comunidade do interior nordeste de Uganda, iniciando o nosso trabalho da onda esportiva. E com muita esperança de começar os projetos de forma muito inovadoras esse ano. A gente passou um momento bem desafiador voltando da África, porque estava começando a questão do coronavírus. Então, eu e Renato estávamos lá, a gente teve algumas questões para voltar para o Brasil, ficamos em quarentena. As equipes preparando o trabalho com inscrições, com planejamento, tudo certinho. E na semana que a gente ia iniciar as aulas, tudo parou. Só que eu gostaria até de elogiar muito, demais, parabenizar a nossa equipe, os nossos voluntários, pela dedicação, pela forma inovadora e pela garra de não abaixar a bola, não abaixar a cabeça e simplesmente inovar. Correr atrás, unir, sabe? Essa união das equipes do Rio, de Minas, de voluntários, de todo mundo. Então, hoje, a Onda Solidária tem feito muito, muitas aulas online, né? utilizando o Zoom. Tem unificado, unido nosso público, nossas crianças e jovens do Rio de Minas Gerais, que tem sido bem bacana. É, trabalhado com os grupos de WhatsApp, né, que tem funcionado muito bem, tem feito muito trabalho emocional, de suporte emocional, com algumas parceiras também. Né? É, e a gente, a partir de nossos amigos e parceiros da Onda Solidária, é, começado campanhas de doações de alimentos. Né? Nossa querida Fernanda começou com essa ideia no mês passado, a gente se uniu e a gente não só está doando também cestas básicas para as famílias que mais precisam, então a equipe, a né? Joyce, Fernanda, Flávia, Linus, o Marcos Vinícius e todos os jovens líderes e voluntários têm se unido para a gente identificar as famílias que mais precisam. E aí entra a resposta da Vila, belíssima. A gente, quando chegou na Vila dos Sonhos, oito anos atrás, foi a doação de um terreno de 27 hectares por uma senhora muito especial que doou e acreditou na onda solidária, só tinha mato. Era uma área degradada, né? não tinha uma construção. E a gente começou desbravando, plantando árvores, fazendo platôs, estradas, caminhos, uma grande corrente do bem. Né? É... E aí, hoje, sete, oito anos depois, a gente está plantando uma variedade de orgânicos, não só plantando, mas colhendo. Né? É... E as árvores estão dando vários frutos, foi uma coisa mágica. Porque nesse momento de coronavírus, de, de, né, que as pessoas estão precisando de muita assistência, doações, as árvores estão florescendo, produzindo de forma como nunca vista. Né? Então, a gente está com produção de laranja, vários tipos de laranja, tangerina, mandioca, que é famosíssima na vila, né? que é uma delícia, a horta com alface, repolho, cebolinha e vários outros alimentos. Então, a gente está podendo... Servir as comunidades com as cestas básicas, que estão sendo doadas por voluntários, né, entregue às famílias com muito carinho e, ao mesmo tempo, os produtos da Vila dos Sonhos, que é algo que nos emociona muito. Então, a gente tem inovado a parte da tecnologia, que é muito especial, não só agora no presente, mas já pensando em projetos no futuro, por exemplo... A gente tá, tinha pensado de uma outra forma de conectar com as nossas crianças e jovens da África, de Uganda, né? e hoje, com isso tudo, a gente está pensando em formas de atingir não só a criançada e jovens de Uganda, mas de outros países também. Então, a gente, inclusive, vai lançar em breve a campanha do Solidário Hub, que é um hub de troca de conhecimento para atender não só nossas crianças de Minas, mas de outras partes do Brasil e do mundo. Então, eu eu tenho estou eu muito orgulhoso, orgulhoso da nossa família solidária, de todos vocês que têm participado, e dessa revolução solidária que cada vez se mostra mais real e necessária nos dias de hoje. Com certeza. Muito bom. O Kiko comentou aqui, nosso amigo que está acompanhando a live também, de que a terra, a mãe terra, está se reciclando, né? E com isso, todos nós vamos nos reciclando um pouco, né? E dentro da, das oportunidades, das possibilidades, é muito bacana ver essa transformação para melhor, né? Essa reflexão e ação que a Onda e tanta gente está tomando junto, né? Agora, eu acho que desde o início, te ouvindo falar sobre é, os sonhos coletivos da Onda, os seus sonhos, um, e como isso tem, vem dando certo, né? Felizmente, ao longo do tempo e com Contando com a colaboração de, de tanta gente, né, com essa somatória de ação e de sonhos, um, a gente pensa também em, em como a gente pode lidar com o nosso sonho individual, né? Talvez nas nossas vidas ou talvez quem está assistindo pode estar tá pensando nisso. Eu acho que pensando nisso, a Natasha, nossa aluna do transformação, jovem líder, enviou uma mensagem também, uma pergunta, perguntando sobre como você fez ao longo do tempo para que apesar dos nãos, das negativas né, que a vida às vezes dá, uh, continuar se acreditando no seu sonho e persistindo para que tudo viesse a dar certo, como tem dado? Sim, ótima pergunta e, e maravilhoso é, ver nossos amigos, parceiros entrando aqui, colaborando, né? Então, <risos> saudações a todos. Ah, pessoal, é, eu acho que quando a gente acredita muito em algo a gente tem que estar preparado para e com tudo e com tudo mesmo e aí eu falo para vocês que é, o o não simplesmente vira uma forma de aprendizado né uma na verdade não uma forma não vira nenhum obstáculo vira só um direcionamento porque quando você tem fé você acredita e você realmente persiste porque na caminhada tem que ter persistência, perseverança, todos vocês sabem, né, da paciência, né? É muito importante. Mas quando a gente acredita em algo de forma plena, profunda, né? E é algo do bem. Eu acredito que as portas vão se abrindo, né? E os nãos que que acontecem, quando você falou isso é interessante. Eu reagi assim de forma muito natural, não de forma negativa, mas de forma grata, que faz parte da caminhada nos leva ao caminho que a gente tem que seguir, né? E hoje, olhando para trás, né? Eu, eu vejo que todas as experiências que a gente passou, as pessoas que passaram, é, nos levaram aqui, hoje, onde a gente está. E o sonho continua. Tem muita coisa para a gente realizar, muitos sonhos para serem multiplicados. O bonito é que o sonho vai evoluindo, transformando e agregando pessoas, né? É, não é um sonho de uma pessoa só, nunca foi, de jeito nenhum. É um sonho, como eu sempre digo, coletivo, de humanidade, planetário. Então, é, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, convicção, de que o sonho sendo algo coletivo, do bem, ele se torna realidade. Quem imaginava, é, alguns anos atrás, que a gente transformaria um espaço que era degradado, todo ano tinha queimada, é, só tinha mato, hoje se transformou num oásis de conhecimento, de sabedoria, de contato com a mãe natureza, de harmonia, de pureza e de solução para a nova era desse planeta, que tanto precisa de espaços como a vila. E o mais bonito, ele foi, ele foi construído e continua sendo construído por muitas mãozinhas. Muitas de seres humanos, patinhas de animais, né? E cada vez mais a gente vê a fauna, a flora em abundância na Vila dos Sonhos, diversos pássaros, a nossa nossa cachorrada, nossos gatinhos, os passarinhos, tamanduás lobos guarais. Então, é isso é demais, isso é, é, é fantástico. Então, é posso dizer que vale a pena sim e, e a gente focar no positivo porque é muito fácil hoje no, no dia que a gente vive né 2020 a gente tem muito mais notícia negativa influência negativa negatividade do que positividade infelizmente mas creio que daqui a pouco isso tudo vai mudar então muito importante o pensamento positivo sempre então acreditar Fé, né? E o pensamento positivo, o copo de água cheio, não vazio. Maravilha é, essa relação. Eu acho que é muito bonita de fazer do, do sonho coletivo que a gente vê dando certo, né? Porque é, eu acho que é bem isso, né? Todo mundo, quando a gente pergunta, você diz para as crianças, para os jovens, a maioria delas vai responder que tem um sonho que vai impactar positivamente todo mundo, né? Todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, quando todo mundo sonha junto, é aquilo, né? A gente só se fortalece. E é muito bonito. Com certeza é isso. A Isabela Monteiro mandou uma mensagem também, uma pergunta, falando sobre a parte cultural, musical, e perguntou da possibilidade de, num futuro próximo, a Onda Solidária também passar a ter mais um projeto, talvez, com violino ou outros instrumentos. Uhum. Ótima pergunta, Isabela. Olha, o pessoal da Prover está assistindo esse live aqui. Pois é, lembrei São dele. Queridíssimos parceiros nossos, né? Desde o comecinho nesse sonho. Amam Santana do Deserto, que já estiveram várias vezes lá na Vila dos Sonhos, quando era só mato e agora é com uma estrutura. Então, com certeza, Isabela e, e, e galera da ONDA, nossa ideia é trabalhar a questão ambiental, esporte, né? Música, arte, cultura e, claro, a educação nesse em todas essas áreas. Então, assim, com certeza, e a já respondeu, estamos aqui prontos para atuar. Maravilha. Na verdade, na verdade, a gente já está com esse papo já desde o ano passado. Então, o pessoal teve Santana no comecinho do ano, em janeiro, né? A Onda Solidária, Vila dos Sonhos, abriu as portas do projeto, que vocês são super bem-vindos, para tá, Prover, vocês sabem disso... E a nossa ideia é que em breve a gente continue. Na verdade, se não fosse a questão do coronavírus, a gente estaria fazendo muito mais coisas esse ano na comunidade, com música e o violino, entre outros. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai estar também com um projeto de música. Essa é a nossa ideia. A Vila dos Sonhos é um ecocentro social. Né? Tem diversas atividades, diversas é, modalidades de, de ensino conectados com o meio ambiente. Então, a gente espera, se Deus quiser, em breve, ter a nossa música lá. Maravilha. Vamos ter sim, se Deus quiser. É, eu acho que foi sim. isso, né? Em janeiro, quando os meninos do Rio, né, vieram com a música, encantaram e contagiaram todo mundo por aqui, né? Uma apresentação sim. lindíssima onde eles passaram. Foi muito bom tê-los aqui e a gente espera tê-los de volta, né? E... Ser? É isso. É... E então, agora, se alguém quiser mandar mais perguntas, podem ir mandando aí pelo chat, para a gente ir fazendo. Uma pergunta que eu pensei da gente colocar em, em a maioria das lives, com os outros convidados também, é a de no finalzinho, ou no meio, para o final, a gente perguntar para o convidado o que, que ele está fazendo de especial ou, que, ou de diferente, que tem dado forças né, de motivação uhum para enfrentar esse período que a gente está tendo agora, que ficar um pouco mais em casa, de uma maneira positiva, né? Com que um tipo saudável, que não faça bem. Que é uma maneira também da gente ver, a partir do que as outras pessoas estão fazendo, coisas que talvez a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, né? Com certeza. Então, é pode uma dica aí. Trabalho, dar algum hobby, né? compartilhar, já aproveitando essa rede, né? para a gente poder se fortalecer juntos também, né? Sim, com certeza. Então, pessoal, se tiver alguma dica, eu vi que a Isabela colocou sobre gastronomia sustentável, então achei ótima ideia. E o bonito da vila é isso, Isabela e todos que estão aqui participando. A gente construiu esse sonho junto, né? A iniciativa da Fernanda com a cesta básica também foi algo que veio dos Solidários, o trabalho que a Joyce está fazendo com o Emocional também, as inovações do Linus a questão da pesquisa e monitoramento da Flávia, da Fernanda, equipe do Rio, o Marcos com a mídia social, os voluntários que estão participando, que cada vez mais vêm com alternativas, né? Então, a ideia é essa. E nesse momento que a gente está um pouquinho mais paradinho, né, com essa questão do coronavírus, mas diria vírgula, porque a gente está trabalhando muito mais do que o normal, né? O que é muito bom também, é a gente aproveitar para planejar, desenvolver... Ideias pós-coronavírus. O durante a gente já está fazendo, mas o pós também. Então, vocês todos que estão aqui assistindo, vai ser uma honra mesmo estar com a gente plantando uma árvore na vila, passando um dia, um fim de semana. Né? Então, vai ser uma honra muito grande. E muito feliz de ver aqui na nossa live pessoas da Inglaterra, do Rio, Santana do Deserto, Juiz de Fora, Macaé, Pará, do mundo inteiro. Né? Desculpa se eu pulei alguém de outro cantinho do mundo, mas é muito bacana como que está diversa aqui a participação também. Então, bacana. Demais. Muito bom. Então é isso, né? A gente, às vezes, agora, talvez, nesse momento, se une mais ainda, né? Apesar das distâncias físicas, né? E se soma. E você disse aí sobre o convite, né? Para todos estarem plantando, assim que for possível, mais adequado na Vila dos Sonhos, estarmos juntos também fisicamente. Um, uma ideia bem legal, ainda mais agora nesse período em que a gente está, né, cada um um pouco mais nas suas casas, é de uma live na Vila dos Sonhos, né, que fica aí também a oportunidade para as próximas, né? Para a gente atualizado de como é que está o nosso espaço, espaço de todos nós. Com certeza, atualizando para vocês, a todos. E legal, muito legal ver a interação de todos aqui no site também, né? O Guidoval, né, Joaquim? A uhum, participação, participação, incluindo a sétima, a Global Fund, for Children, Brazil Foundation, é, Empower, entre outros, né? E que ajudam um no dia a dia também. É, a Vila dos Pães hoje, a gente está com muito orgulho dela estar tá podendo servir. Então, a gente tem uma né, equipe né, que está lá presente, Mora lá, mora Na verdade, é que a vila é um lugar puro, melhor para se estar hoje no momento. Você tem ar puro, não tem ah, um lugar seguro, com muita água, com muito vento tem vontade também Então, o bacana é aquilo que você falou. A produção está vapor, né? a natureza, as árvores, é... a produção de orgânico. E a gente tem feito a conexão é, e o dinheiro é. entregando tudo para as famílias que mais precisam. Né? Então, bem importante. então, a vida no momento está bem. Está bem tá ali, está maravilhosa. Tem falado direto. Né? E quando eu sempre, sempre posso falar também da questão das entregas. E assim, o momento dela. Aparecer. Então, quando a gente voltar, a gente conta com vocês para plantar muitas árvores lá. Né? Maravilha. O chefe Arilson, né? Do grupo de escoteiros, que também são muito amigos nossos, sugeriu também a gente se encontrar, né? Todos os participantes dessa Onda do Bem na Vila dos Sonhos, depois que tudo voltar um pouquinho à normalidade. Né? Então, acho que também é uma outra ótima dica para se pensar. O chefe Wilson é um irmão parceiríssimo e a gente na verdade estava montando, né, planejando para o grupo de escoteiros que não estar tá lá com a gente. Mas aí na verdade não foi nem de foi postergado, né, Wilson? Porque vocês quando vão lá os escoteiros, né, são muito bem-vindos, fazem parte da família solidária, né? E inclusive tem inspirado outros grupos de escoteiros também. Tem um grupo de juiz de fora que já tinha agendado para em maio, né? mas vai, vai ter que mudar a data. Mas é aquilo, assim que passar esse momento desafiador, a gente está pronto para acolher vocês. Uma grande celebração também. Maravilha, vai ser ótimo, com certeza. Estou é, acompanhando aqui os comentários. É, a Joyce comentou das cápsulas do tempo, né que estão plantadas lá na Vila dos Sonhos. É bacana disso também, da gente poder depois de passar um tempo, refletir sobre tudo. E eu acho que uma, uma, bastante coisa desse momento de agora pode ser incluída em futuras cápsulas do tempo. E eu acho que é interessante isso de a gente guardar, principalmente com a gente, para melhorar. Né? Então, você enxerga, Ricardo, é, você já disse, né, que isso pode ser uma oportunidade muito bacana de melhorar. Quando passar, a gente pode e deve estar bem melhores, né enquanto organização, hum. enquanto pessoas, então inverteu aí a câmera aí sim, sim. É... então você acredita muito nisso, certo? Só falar um cadinho mais disso para a gente terminar com uma mensagem positiva e bacana dos tempos que virão a partir do que a gente está fazendo agora. Sim. Então na verdade quem estiver assistindo aqui é... a gente vai fazer uma grande reinauguração de tudo de uma nova era, de um novo momento planetário na Vila dos Sonhos. Uma nova onda, cada vez mais forte. E aproveitando, né, a gente tem as cápsulas do tempo. Será um momento maravilhoso. Nesse momento de todos estarmos juntos, a gente abrir a cápsula do tempo que a gente colocou no ano passado. Vai ser muito especial. A gente tem a Ecovida Olímpica para ser inaugurada, que está linda e que a gente conta com a presença de vocês. A gente tem algumas surpresinhas também, que a gente está trabalhando com muito afinco, com muito carinho, para apresentar para vocês. Então, a gente vai observando, vamos falando por aqui bastante, interagindo com mensagens, ideias, sugestões, porque vocês fazem parte do mundo do bem, vocês fazem parte desse sonho, e vocês fazem a diferença. Esse sonho só existe por causa de cada um de vocês aqui, que está no grupo, quem não está no grupo também que participa. Então, vamos continuar com essa colaboração, mesmo de forma virtual, porque tem feito muito impacto positivo, tem salvado vidas, eu diria. E quando a gente voltar, a gente vai ser todos nós, darmos um abraço coletivo, com muito amor, com muito carinho, com, muito, com muita positividade, para construir cada vez mais esse sonho forte e que acolha cada vez mais pessoas no mundo. Porque a Vila dos Sonhos, Minas Gerais e Santana do Deserto, que atende a região sudeste, Rio, Minas e região, ela é só um começo de algo muito maior, de várias vilas pelo Brasil e pelo mundo afora. E contamos com vocês para transformar cada vez mais esses sonhos em realidade. Então, eu com muito carinho agradeço vocês, com muito amor, por fazerem parte e a diferença nesse lindo sonho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Também em nome também de todo mundo que está assistindo, né, gostaria de te agradecer, né, por esse momento que a gente está tendo, né, de, de estar juntos. Não só eu aqui na câmera e você aí na câmera, mas com tanta gente que está assistindo e que ainda vai assistir depois que a live ficar salva. É, é muita motivo de muita alegria, né, esses esses encontros e essa troca de coisas positivas, né, que estão acontecendo e se Deus quiser vamos continuar acontecendo, né? Sim. Então, Sim. obrigado, Ricardo, e obrigado a todo mundo que está assistindo. É, depois é, você fala mais um bocadinho, se despede do pessoal. Só vou lembrando antes, assim, do finalzinho mesmo, de que as nossas lives continuam. Tem o um calendário de lives para o mês de maio no Instagram da Onda Solidária. Então, semana que vem, quinta-feira, às 13 horas, uma da tarde, a gente vai ter outro momento de conversa e a gente espera todos vocês participando, com a Mari Teles, Mariana Teles, do canal Vida Mochileira, conversando sobre viagens, um, como sobre maneiras também, talvez, de viajar mesmo, cada um no seu cantinho agora, né? Vai ser, vão ser muitas boas oportunidades, se Deus quiser, com vocês nesses encontros. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Isso aí, gratidão a todos. É, e que essa primeira live da Onda Solidade... Dia primeira de muitas, então acompanhe, tem cada live maravilhosa a caminho. É, a próxima live eu vou fazer na Vila dos para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar, vai ser muito, muito, muito especial, tá? E por favor, mais uma convocação, participem cada vez mais das nossas redes sociais, dessa forma virtual, a gente semana que vem, né, Marcos, vai lançar uma, algumas ideias e possibilidades de vocês fazerem a diferença. Né? com sugestões, possibilidades e que vocês podem construir junto com a gente. Então, gratidão a todos, gratidão. Saudações, saudações super solidárias e que a nossa onda, e o Mumuquim esteja no coração de todos nós, tá bom? Estamos juntos nessa onda do bem. Estamos juntos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, viu? Foi ótimo ir lendo, acompanhando tudo que vocês compartilharam com a gente e até a próxima, né? Obrigadão. É isso aí. Obrigado, Carlos. A saudação tá tá a solidariedade.